Olha gente, subir, descer nessa escadaria Ainda vai, viu? Mas subir Ai que dor minhas canelas Precisa ter canela forte, viu? Porque ela é longa E precisa força nos cambitos E eu quase que botava o coração pra fora Pense É lindo, mas também é difícil Chegar até lá e voltar de volta. Quem merece. Mas tudo tem seu preço. Tá vendo que coisa linda? Isso é maravilhoso. Olha. Ai, precisa ter cambito. Estou dizendo aqui na gravação que precisa ter canela forte, porque é, se não tiver não resisto. É, ó. Bota Quase botava meu coração para fora. <risos> aí, Quem valeu, mora valeu. aqui? Eu subi e saí, ó. Quando eu não tô fazendo serviço brasileiro eu, subi, eu subi, saí às com saco de peixe, sem quilos. Misericórdia! A pessoa carregando no pau. Né, Menina, você tem que comer muito peixe. <risos> ah, e vocês vendem peixe aqui, né? Oi, lá embaixo. Lá embaixo tá na gorita, tá na ah, nesse, é. Lá gurito, tem uma gorita. Ali tem na esquina. Mas lá embaixo é muito melhor, porque lá embaixo.. E é? é não tem atravessador, é direto. não é, é direto não. É, é vendido das fecharias, o pessoal o pescador vende, o pessoal das pecharias, a peixaria revem. Mas é, vende mais enquanto é o melhor, preço é melhor, é? É melhor e é mais novo. Porque como é mais fácil é da praia, o pessoal é o que Mas aí todo ali. dia tem? Todo dia tem, só o único dia que é mais vaga que é fecharia que é na segunda. Na segunda-feira. segunda-feira, é porque então, o pessoal trabalha dando domingo. Até domingo, quatro horas tá aberta aí. Segunda é com o dia do sapatinho, Aí não, quando é que a gente... vai.. do comerciante, é comerciário, é é. pessoal. Aí quando é? quando é que a gente pode vir comprar um peixinho, hein? Ah, e com tem essa dinheiro. semana, né? A outra semana é semana santa, não? É. é. A outra já é semana santa. É. Aí é melhor comprar essa semana logo, né? É, Pôr, você comprar, é porque o preço é mais em conta. Porque mais em conta vai subir. Ah, é, né? Quem Pôr. vai até se assustar, dizer, rapaz, ah, tá caro assim, tá. Tudo hoje é, fica caro. Principalmente é o alimento, é. né? O é. é. tá mais caro.